What right about it.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 para reunir os amigos e a família, né, gente? Eu não queria falar não, mas eu odeio cemitério. <risos> e alguém gosta? Ai, gente, ainda mais quando a gente deixa aqui, ó, alguém que a gente ama, alguém que a gente sabe que a gente não vai ver nunca mais, que é algo para sempre. Mas é isso. A morte faz parte da vida. E dói tanto a gente amar aqueles que a morte pode tocar. Mas, ó, não vou ficar triste, quero ver vocês assim também, tá? firmes, fortes. É o processo natural das coisas, né? E infelizmente ou felizmente a vida só segue pra frente. Mas... e agora? Como é que vai ser sem ele aqui? Hum, então, eu acho que a vida vai ser um pouquinho mais complicada. Um pouquinho mais difícil. Mas nós vamos passar por isso juntos. Exatamente. E eu... Ele sabe, ele sempre dizia que era um herói, e eu iludi deixando que heróis eram eternos. Mas agora... Mas os heróis são eternos, Rafa. Os heróis, bem como aqueles que a gente ama, eles vivem pra sempre, num outro mundo. Juro? Mas onde que fica isso aí? é ah, gente, no mundo chamado coração. É isso. Vamos pra casa, vai. Vambora. Ô, gente, esse cemitério é tão grande assim, gente. Bruno foi parar desse carro onde Do Tocantins. É. Gente, eu vou ali me despedir da Marina e do Francisco, tá? Que bom que eles vieram pra dar um abraço na gente, né? Vai lá. Já volto. Tá, vai lá, amigo. Ai, amigo. Eu não queria falar, não. Mas parece que ele tá sofrendo mais que a gente, né? Ai, mandou. A gente media a dor do colega baseado na nossa, nem é jogo, sabia? Até porque a dor é a mesma. Todo mundo perdeu uma pessoa que gostava. Só que alguns demonstram mais, outros demonstram menos. A única coisa que eu sei é que o Rafa, nós, a gente vai ter que ser forte para superar tudo isso. Será que a gente vai? Com certeza! Com certeza, já dizia num provérbio hindu que um filipino escreveu, que é mais uhum. ou menos assim, ó Daqui pra frente, é só pra trás, Ian 811, grava isso, entendeu, não esquece nunca Agora, pelo amor de Deus, gente, Rafael se despedindo, uhum. vamos achar Bruno Vamos achar Bruno, que se Bruno tiver, olha, se Bruno tiver de gracinha Pode ter certeza, que aqui mesmo ele fica, aqui mesmo eu deito ele, hein v Vamos achar um corveiro antes, que eu quero gente. pegar uma pá Eu quero caçar Bruno com uma pá na mão Gente, como é que pode? Você vai pro inferno eu sei, eu sei, eu sei, mas hoje eu não tô com vontade de ir. Eu não tô com vontade. Hoje, precisamente, eu só quero ir pra casa. Se Bruno chegar aqui com carro, né, gente? Porque ele foi pegar esse carro onde? Na lua. Mesmo. Mas não seja por isso, eu não vou achar um coveiro. Procurando, procurando ele. Calma, tá? eu vou procurar não, peraí. Aí. Bruno, eu acho depois. Deixa eu achar um coveiro, que eu quero achar Bruno com a pá. Porque se ele estiver fazendo alguma coisa que me desrespeite, você pode ter certeza. Vamos. Eu cavo uma cova aqui, eu já enterro ele. Cadê a pá? É pra lá, meu. um coveiro um correndo aqui. acha que eu fiz errado? Não, não, não, claro que não. De jeito nenhum. Assim, talvez você tenha sido um pouco extremista demais, sabe, amigo? Mas, assim, vai ser sempre uma visão distorcida dos fatos, porque eu não tô dentro, eu tô de fora. Eu tô acompanhando pelo que você fala, sabe? Então, assim, é uma outra ótica. E, amigo, seja lá o que acontecer, da forma como acontecer, é só você que vai poder tomar essa decisão Mas seja lá o que você decidir Eu vou estar do seu lado, viu? Ah, sabe, é uma insegurança, um medo Um vazio que eu sinto dentro de mim Sabe, depois de, de tudo que eu passei De tudo que eu superei Mais uma porrada Poxa, cara, o que me surpreende é que o Henrique tem se mostrado Cada vez mais infantil, cada vez mais inconsequente No mérito O peso das consequências, sabe? tipo não sei, tá cada vez mais raso, mas... Ai Rafa, às vezes chega a ser quase impossível a gente mergulhar fundo em pessoas rasas. Pensa nisso. E assim, pra que que você vai viver preso numa piscininha se você pode nadar pelo oceano inteiro? Coloca isso na sua cabeça, amigo. Não deixa ninguém te moldar, te mudar ou alguém que vai falar como você deve ser, para poder permanecer do lado daquela pessoa, sabe? Você... você não pode mais se espremer para caber no mundo de ninguém. Ainda mais no mundo do qual você nem pertence. Eu só fico pensando nas nossas conversas, sabe? Na comida que ele fazia, mesmo cansado, no vinho que a gente abria, na nossa cumplicidade ali, sabe? Olho no olho. Mas, como é que isso muda, sabe? Como que se perde isso? Ainda mais do dia pra noite. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, Rafa, para! Amigo, sério, para de perguntar por quê, para de se fazer tanto questionamento, por quê, resposta, pergunta... Calma, não vai te fazer bem, amigo, é sério, isso chega a ser até cruel. Pensa que o que tiver que ser, quando tiver que ser, vai ser, certo? Pensa assim, ó... Se vocês ficarem juntos, beleza, ensinamento. E vocês não vão mais repetir isso. Mas se vocês não ficarem juntos, foi livramento, sabe? Foi... tinha que ir. O que não tiver que ficar, deixa aí. Simples. Tá bom. Te amo, viu? Obrigado mesmo por deixar eu desabafar com você. Tanto me sentindo muito mais leve. Que bom. E... Agora vamos, né, que eu não quero me atrasar pra esse compromisso Pelo amor de Deus, você nem vai se atrasar pra esse compromisso, Rafael Vamos que o seu motorista vai te levar e vai te deixar no seu destino, meu bem Você acha né? que eu não vou deixar o meu amigo lá? Eu vou sim, bebê Opa, desculpa, cara Relaxa, Relaxa. Eu tudo bem. aqui, olha aqui Você quer ser não? não? Não, não, é levar do clube. Valeu. Eu sei que você não fuma seu cabeludinho de se Você vai servir como uma luva porque eu quero fazer. Vingança é um prato que se come frio. Ah, se é. Ruim, pelo amor de Deus, tô louca, vou pra gaiola. Vem, Rafa. O que É. Que lugar é esse Uma sala gay! <risos> o quê? Uma sala gay? Uma sala gay! É, Rafael! Rafael, pelo amor de Deus, você vem conhecer gente nova, vai beijar na boca, vai usar essa mão pra palpar umas bundas, entendeu? E um peru também, que você não tá morto, tudo bem? E pelo amor. Cadê jeito? Enfim, olha só, presta atenção. Rafa, você tava em casa sofrendo, você tá solteiro! ele não, hein? Eu tenho um processo de gosto. O que é a mesma coisa? Ai, pelo amor de Deus, se joga! Deixa eu te falar uma coisa, pelo amor de Deus, Rafael, dá bem que o Jesus tá aqui, é uma parceira minha, olha aqui. Rafael, ouve, pera, pra olhar. Ouve. Bruno não pode sonhar em saber que eu sou é o CEP desse lugar. Se capaz dele cortar meu pescoço, ele me fatia. Ah, eu, eu, eu, eu também não vou fazer nada de pai, velho Eu vou, eu vou. Eu trouxe um amigo pra se divertir, olha. Você vai sair, vai bater perna, vai bater. Papo com as pessoas e eu vou estar no bar tomando um drink. É simples, Rafael, pelo amor de Deus, cadê o sorriso? Falso, mas é o que a gente tem Bora que a Gertrude não tá nem aqui, bora que a gente vai achar ela, vem Deve ter um apelado, com Eu tô Mas também, desculpa um o tá? Sobre o que a gente tava falando, não seria melhor fazer a transferência do meu pai? Olha, a situação do seu pai é um pouco complicada. Até poderia ser. Mas ele está numa situação bem delicada. Uma transferência agora pode causar sérios problemas à saúde dele. Então, mas o que eu vou fazer então? Vou ficar simplesmente sentado, de mão amarrada, vendo meu pai morrer cada dia um pouco? Estamos fazendo o possível para manter a saúde do seu pai intacta. Estamos aplicando todos os procedimentos, estamos dando todos os remédios nas suas devidas doses e pode ficar tranquilo. Estamos fazendo nosso trabalho perfeitamente caso ocorra alguma anormalidade, nós entraremos em contato. Eu mesmo farei questão de acompanhar o caso do seu pai. Tá, é, tudo bem. Desculpa ver que eu falei, tá? Porque eu realmente fico nervoso e... Desculpa, tá? Não, gente. É, tá tudo bem, sem problemas. problemas. Com licença. Não, não, não, não, não, não, não, não, Você realmente existe, se escuta as nossas preces, por favor. Que ele, meu Pai desse. Escuta as minhas preces, faz o um milagre acontecer, por favor, mas salva o meu Pai. Rafa, ah, é sério, você tá bem? Vai ficar bem dormindo na casa da Maria na hora já de até te chamar pra dormir em casa, se você quiser. Não, amigo, outro dia a gente comina, eu vou pra lá, dormo lá com vocês, não tem o menor problema, tá? tem que ir pra lá já conveni com ela, mas até fez minha comida preferida e tô... tudo certo, tá? Então tá, então amanhã a gente, ó, a gente faz o seguinte, tudo amanhã tá. a gente vai lá no Ian, toma um café bacana, com ele é reforçado, mas é que eu não queria falar um pouco lá dentro, mas eu tô te, te, te sentindo tão tristinho. Sabe, olha, não tô querendo desmerecer a dor desse do novo da perda do seu pai, tá? Longe de mim. Até porque eu soube depois de tudo que ele fez por você, eu achei lindo. Mas sabe, ele tá num lugar muito melhor. Eu tenho certeza disso. É, eu sei disso. Eu vou me conformar, tá? eu tranquilo. Só preciso ter meu tempo. É muita coisa ao mesmo tempo. A perda dele é o um Henrique longe, né? Vontade de voltar pra Itália. Vontade de ficar aqui. Então, a minha cabeça tá uma confusão. Você quer desabafar? Conversar com você aí? Agora é o que eu mais quero, eu para pra você, tá bom? me deitar. Sabe? A gente conversa melhor, tá tudo certo. Então tá bom então. Né? Bom, já de alguma mensagem aí quando eu tava dando falando que tava chegando. Vamos então? Tá tá que... Vamos levar Vamos. O carro também tá chegando. Tá. tá. Vamos tá. Tá, eu só não tô entendendo o porquê dessa chateação, desse estresse, dessa preocupação, se é só um encontro. Tá, Ian, mas é, é o meu primeiro encontro com a outra pessoa depois que eu separei do Henrique. Sabe, é um encontro que pode rolar beijo, carícia, sexo. Graças a Deus isso rolar, né, Rafael? Até porque você pegar e marcar um encontro pra poder sentar com o um cara pra jogar milho pros pombo, pelo amor de Deus, se isso acontece comigo, eu enfio o dedo, você sabe muito bem aonde, eu rodo até ficar tonto. Amigo, é sério, olha aqui. Vai, vai. Vive, se permite. Se tiver que rolar um beijo, beija. Se tiver que rolar um sexo, transa. Mas assim, não deixa de ir pra ver o que, é que vai dar. Para, Rafael, para de sabotar a sua felicidade, para de se boicotar, amigo. Mas você não vai me achar uma vagabunda? Vou, mas eu te achar uma vagabunda solteira. Olha pra mim que sou uma vagabunda casata. Sabe, ainda tô com a mensagem do Henrique na cabeça, sabe? Ele mandou mensagem falando que tava com saudade. Isso mexeu comigo, de verdade. Faz o seguinte, Rafael, se ele te mandar uma mensagem de novo, tá com saudade, você manda ele enfiar a saudade no rabo, que foi no mesmo lugar que ele deveria enfiar o quê? Consideração que ele tinha por você. Simples assim! Olha, bem que eu queria ser assim, sabe? Igual você, bem resolvido Tranquilo com as coisas, sabe? Mas eu não consigo Por que será que... Eu não... sabe? Não vai Ai, mas eu não sou assim, Rafa A única coisa é que eu me priorizo Eu jamais vou tratar com prioridade Quem me vê como opção simples É só isso Ai, sei lá Eu já vi tanta gente que falava que me amava Embora na primeira oportunidade Já vi também pessoas... Que eu nem sequer conhecia Que pegaram na minha mão Em momento que eu mais precisei Você tem que botar na sua cabeça Que as pessoas são O que elas fazem E não o que elas falam É simples E outra coisa Vai pra esse encontro Vai, mas vai de cabeça leve Tranquilo Vai de peito aberto Deixa acontecer E depois que acontecer Você pensa e tira suas conclusões Que tal? Tá. Tá bom, Ian, eu vou, tá? Pensando bem, sabe, o Neto ele tem um papo legal A gente tem conversado bastante De manhã ele sempre manda vídeo ele indo pra academia, indo pro trabalho, a gente toda noite faz vídeo chamada. a gente até escolheu algumas músicas, sabia? Tem Pink, tem Vitão, e tem uma linda do João que eu até te mandei, Silvio. Ah, claro que eu ouvi, amor. Só que eu quero que você chegue nesse primeiro encontro, que você pegue logo no João dele pra você poder ver, entendeu? Como é que é. Porque assim, né, vai, tem, tem que saber, tem que falar pros amigos se esse cara é maluco, se esse cara tem um negócio, entendeu? Porque não adianta nada a gente chegar lá e querer conectar uma internet com o um sinalzinho do Wi-Fi. Conecta, conecta também, que o que importa é a gente estar conectado. Rafael, não é nem sobre isso que eu queria te falar. Vai para um encontro, depois a gente conversa, que eu também tem uma coisa martelando a minha cabeça. Marcos, te falei que Marcos ligou ontem. Meu Deus do céu, Rafael, pelo amor de Deus. Marcos já mandou mensagem, Marcos está naquela. Eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico, eu não sei se eu estou bem com Davi, eu não sei. Gente, mas eu também, eu não sei se eu estou bem com o Bruno, eu tenho tanta coisa para poder fazer e como é. Ah, amigo, mas eu... Aí ah, eu não sei se devo falar com o Ian, sabe? É capaz dele ir contra e ainda achar que eu sou maluco. Ah, não é assim. A gente não acha que você é maluco só porque o Ian vai contra as suas ideias. Ah, é, que bom, amigo. Eu fico feliz. A gente acha que você é maluco por causa das suas atitudes, das suas palavras. Né? Meu Deus, que horror! <risos> Tô brincando, tá? Mas é sério, a gente precisa conversar, ver como vai ficar isso tudo. E, na verdade, eu não sei nem porque minha vida tem essa loucura toda, sabe, eu preciso, preciso ligar pro Henrique, preciso conversar com ele, falar que eu vou ficar mais umas semanas aqui, mas eu não sei nem como fazer isso. Mas essa viagem pode fazer bem, sabe, no final de semana só a gente, longe de tudo, longe de todos, inclusive tô até precisando. Mas foi isso que eu pensei, Uma viagem só a gente pra gente poder focar, bater boca, conversar sobre a vida, sabe, fazer o que a gente mais gosta de fazer, que é estar juntos. Aliás, eu preciso confessar uma coisa pra você. Você acredita que eu tenho mais intimidade pra falar sobre certos assuntos com vocês do que com o Jardel? Sério? Mas por quê? Ah, não sei. Eu acho que... Que a nossa intimidade de muitos anos, muito tempo junto, convivência... Eu preciso estudar sobre isso ainda. Mas, voltando ao assunto principal... Posso contar com você pra me ajudar a fazer isso? Claro que pode. Só que a gente tem que ser logo, né? Porque pode ser que eu volte pra Europa. Além do mais, a gente tem que ver com o Dinho se ele pode. A gente precisa ver com o Ian se ele pode deixar o Bruno. Uhum. Mas é isso aí, o clube da Luluzinha tá formado. Clube da Luluzinha com os boys, se todo mundo concordar. A gente precisa conversar pra chegar a um acordo comum sobre isso. Uhum. Vamos conversar então. Mas então, você vai pra casa? então eu fiquei na casa do Dinho. Uhum. Eu tô com preguiça de voltar pra casa sozinho. eu Posso uhum. ir contigo então? Claro que pode a boa. Oh, Aqui está o oh. ponto oh, oh. Como é essa? Como é que eu vim parando nesse quarto?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 pra casa, vem para onde está seus amigos Cara, a gente tá morrendo de saudade Tá bom? Promete pra mim? Tá bom, então um beijo, tá? Se cuida aí, saudade de você, viu? <risos> Tchau! Se eu estivesse em casa, tudo bem, mas eu tô na casa do meu amigo. Amigo é é meio sem jeito eu fazer isso aqui, é sério, de verdade, tá? Se eu estivesse em casa, num outro momento, inclusive, olha a campainha. <risos> Troca, tá? Vou receber. Aí. calma aí. Henrique? What about us? O que você tá fazendo aqui? O que você fazendo aqui?